Viva, viva! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cyber Professor Carlos Alex. Eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma dica que tem sido muito útil para nós professores e é o uso de músicas, de áudios para poder tornar nossas aulas remotas um pouco mais atrativas, mais atraentes para os nossos alunos. Um detalhe é que, ao fazer a transmissão de uma aula no YouTube ou em outros canais, existe o um problema de direitos autorais desses áudios, dessas músicas, muitas vezes a gente tem interesse em usar músicas conhecidas, mas a gente não pode por questão dos direitos autorais. Eu vou mostrar aqui hoje um repositório de áudios que podem ser utilizados gratuitamente com áudios que são livres de direitos autorais. Então fica aqui a dica, tá bem? Vou colocar o canal lá na descrição do vídeo e aqui, vou mostrar aqui para vocês youtube.com barra Aqui está carregando a página você vem aqui ao final tem aqui ó, audio library e você vai ver aqui os áudios as músicas que estão disponíveis né? existe uma infinidade de áudios disponíveis Certo? Essas músicas podem, você pode baixar ou utilizar sem problema com direitos autorais. Você pode clicar aqui nessa primeira fila, nessa primeira coluna de ícones, que é o Play. Eu ouvi a música, ouvi o áudio. Se você tiver interesse, você pode vir aqui na frente e baixar aquele áudio para o seu computador e aí utilizar e integrar ele nas suas apresentações. Beleza? Bacana? esta é a primeira dica. Uma outra dica que eu vou passar aqui para vocês é a dica relacionada ao, a possibilidade de você baixar também as músicas, não só as músicas, mas os, os vídeos também que estão disponíveis no YouTube. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você lá acessou o nosso canal e aí você viu ali aquele vídeo e você tem interesse em baixar aquele vídeo para assistir ou enviar. É, para alguma pessoa que possa depois baixar esse vídeo estando offline, para assistir offline. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma dica de como baixar o vídeo, como baixar um áudio é, do YouTube. Né? Então a gente vem aqui, vou abrir uma aba, né? o recurso ele é o recurso de complementos do Google Chrome. Então eu vou acessar aqui os três pontinhos, né? que é o menu do Google Chrome, vou vir aqui em ferramentas, e aqui em complementos ou extensões agora vou acessar aqui no canto superior esquerdo os três risquinhos aqui que é o menu Google Chrome vou chegar até o final aqui embaixo vou abrir a loja né, do Google Chrome para instalar as extensões aí eu vou colocar aqui download vídeo MP3 YouTube e aqui eu vou clicar em extensões para melhorar o refinamento aqui da minha busca eu vou fazer uma análise aqui dos as extensões que estão disponíveis e vou procurar a extensão que tem esse ícone aqui observem bem YouTube MP3 Downloader vou adicionar essa extensão no navegador. Pronto, foi feita a instalação. Poxa, mas como é que eu sei se ela está funcionando ou não? não é? Eu venho aqui nessa barrinha, nesse ícone que está aqui disponível que mostra as extensões e bem, vejo quais são as extensões instaladas. Aqui, ó, YouTube MP3 Downloader. Tem um íconezinho aqui. Vou clicar nele. Pronto. Agora ele está disponível aqui na minha barra. Consigo visualizar esse ícone quando ele estiver disponível, venho aqui no vídeo, faço um reload, né, peço para recarregar a página e observem que o ícone agora ele ficou em azul, ele estando em azul significa que a extensão reconheceu aquele vídeo, identificou ele como uma mídia e agora ele tem a possibilidade de fazer o download, vai né, permitir que eu baixe esse conteúdo no meu computador. Né? Ele veio aqui, fez, colocou o ícone, isso né? aqui na verdade é um atalho para um site, ele pegou o link, né? o endereço do meu vídeo, daquele vídeo que está disponível no YouTube, conectou aqui e agora ele permite que eu faça o download de duas formas, ou eu posso baixar somente o áudio, né? ele vai colocar somente o áudio disponível, ou eu posso baixar o vídeo com o áudio, né? e aqui ele vai dar as resoluções disponíveis para aquele áudio então basta escolher aquele que você ter interesse né? eu peguei o 360p aqui de 7 MB ele vai fazer a conversão do, do vídeo pronto, agora eu vou clicar em download ele vai abrir uma janela aqui de sugestão de uma nova extensão e vou mandar salvar né? observem que ele já fez né? o download aqui do vídeo, vamos ver se ele vai abrir o vídeo, ok, vou desligar aqui o áudio né pronto, agora eu vou verificar se o vídeo está funcionando pronto, baixou o vídeo, o vídeo está aqui funcionando pronto, foi uma matéria do nosso vídeo anterior, vamos utilizar e integrar os canais de áudio aí para usar no Google Meet com o OBS Bom, a dica é essa, fica aí como sugestão. É, uma outra sugestão, usando o próprio YouTube, seria músicas sem direitos autorais para YouTube. É a listagem que aparecer aqui, podem ficar tranquilos que esses áudios não têm direitos autorais. Você pode baixar esses áudios, pode utilizar aí à vontade, que você não vai infringir nenhuma lei de direitos autorais. Bom, pessoal, é isso. A ideia era compartilhar essa dica aí com vocês. Fica a sugestão. Se você gostou, clica aí no joinha. Vamos apoiar o canal. E, aos poucos, vamos colocar mais dicas aí que possam nos ajudar aí a melhorar, tornar nossas aulas remotas mais interessantes, mais atrativas para os nossos alunos. Forte abraço a todos e até a próxima!